Bonito que nosso Bentinho ande metido nos cantos com a filha do Tartaruga. E esta é a dificuldade. Porque se eles pegam de namoro, a senhora terá muito que lutar para separá-los. Não acho? Metidos nos cantos? Sim, uma maneira de dizer, em segredinhos, sempre juntos. Bentinho quase não sai de lá. Tomara ele que as coisas corressem de maneira imunda Compreendo o seu gesto A senhora não crê em tais cálculos Parece-lhe que todos têm a alma cândida Correu o dia e te apagou o espírito. Foi o mesmo que acendeu em mim o desejo de ler o que era. Escobar. Era um rapaz esbelto, olhos claros, um pouco fugitivos, como as mãos, como os pés, como a fala, com tudo. Quem não estivesse acostumado com ele, podia acaso sentir-se mal, não sabendo por onde lhe pegasse. Não fitava de rosto, não falava claro, nem seguia. As mãos não apertavam as outras, nem se deixavam apertar delas. Porque os dedos, sendo delgados e curtos, quando a gente cuidava deles entre seus, já não tinha nada.